Seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno e trago a parte 3 de músicas brasileiras no Fortnite. Se você ainda não viu as outras partes, eu vou deixar nos cards aqui para vocês estarem conferindo. E me ajudem com seu like, eu sou o único YouTube brasileiro que está trazendo essa coletânea de músicas brasileiras no Fortnite. Também comentem embaixo o que vocês acharam dessa música, o Pai tá On". Ela sabe que eu tenho que eu tenho Juliette de som, papá, chama então toma